A GESPLAN lançou a solução para a gestão de contratos de locações e arrendamentos, a fim de manter a conformidade com as normas contábeis orientadas pelo IFRS 16. Além de agregar valor ao processo de contabilidade no gerenciamento de ativos arrendados, o WFN LEASE conta com funcionalidades que apoiam a gestão e controle da tesouraria com integração automática aos indexadores, moedas, cotas e commodities, permite complementar as informações financeiras de provisão, pagamentos e variações cambiais à contabilidade e ao fluxo de caixa da empresa. Seguindo o conceito de templates, que atendem aos modelos de operações de leasing, proporciona maior agilidade e confiabilidade no processo de cadastramento e gestão dos contratos, conforme os padrões SOX e de compliance. De forma simples e parametrizável, é possível criar dashboards com informações unificadas das operações financeiras como saldos, posições financeiras e fluxos de pagamentos, permitindo uma gestão efetiva dos contratos através de relatórios dinâmicos. Conversão também disponível em nuvem. Em poucos dias, sua empresa poderá desfrutar de todos os benefícios da solução. Agende uma apresentação e conheça o WFN Liz.